Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês. Bem-vindos à última aula do nosso curso de ligações químicas, tá ok? É, eu vou fazer uns exercícios que são mais de revisão mesmo, eu não cobrei tanto assim fazer as ligações, tá ok? Embora vocês precisem exercitar, tá ok? Eu vou até exercitar no final como fazer a estrutura de Lewis, tá ok? Só para relembrar vocês, vocês se vocês sabem. E vamos começar. A gente vai começar fazendo só de é, ligação metálica, tá ok? Ligação metálica, como ela não cai muito em vestibulares, é, cai mais sobre as ligas metálicas, que seria, eu creio eu, que um outro curso falando de materiais, ainda tô pensando... É, então, eu vou focar somente na ligação, tá ok? Então, vamos lá. A primeira questão. Na ligação metálica, os átomos dos metais estão ligados devido a... E tem a... A força de atração entre os elementos. Entre os elementos? Não. Não é exatamente verdade, mas também não é exatamente mentira. Porque na ligação metálica não é exatamente uma ligação, certo? Ela é só... Um bando de elementos metálicos juntos, somente isso, que o que liga eles são os seus elétrons com a sua força eletrostática. É a atração que vai ter entre o, o elétron e o, e o núcleo atômico, ok? Então esse item tá falso. Formação de pares de elétrons? Não. Não acabei de dizer não tem ligação não tem compartilhamento não tem doação de elétrons é só os elétrons no meio do átomo ok de novo aquele exemplo do nevoeiro como se eu tivesse numa montanha muito fria e tivesse o nevoeiro eu sou o núcleo e o nevoeiro é o nosso mar de elétrons tá bom c a atração elétrica entre os cátions e ânions não Aqui a gente não tem cátion e ânion, aqui a gente tem o núcleo atômico com o elétron. Somente isso. Item D, formação de cátions e ânions? Não. Acabei de excluir também essa opção sem querer. Porque a gente não vai trabalhar com cátion e ânion nesse, nesse tipo de ligação, tá bom? Então, o que deixa a gente com o item E? Que é a atração elétrica entre os cátions e os elétrons. Que é exatamente isso. Os cátions seriam... Os nossos núcleos atômicos, vocês seria eu no meio da montanha com o nevoeiro. Eu tô atraindo o nevoeiro, o nevoeiro tá sempre preso a mim, certo? Então esse é o nosso mar de elétrons. Que a gente vai ter na nossa ligação metálica. Vamos para algumas outras questões. Eu vou falar e dar a resposta para vocês, tá OK? Vou aproveitando e revisando. Em relação à formação de substâncias iônicas, iônicas, gente, selecione as informações corretas e... E só isso, ok? que tinha mais, mas não é necessário. Item 1. São necessariamente substâncias compostas? Sim. Vocês sabem por quê? Sabem. Imaginem aqui a tabela periódica, tá ok? É, aqui eu vou ter os nossos... Da, os nossos metais e aqui os nossos não metais substâncias é, como é iônicas, perdão de ligação iônica a gente vai ter sempre que ter um metal com um não metal e substâncias é, compostas é exatamente isso, composto de mais de um elemento então vou ter que ter sim mais de um elemento para formar essa ligação, tá bom? 2 Podem ser substâncias simples? Não, acabei de desmentir isso. Quando é substância simples, eu posso ter em ligação covalente, como por exemplo, O2, F2 e muitos outros elementos, Cl2, enfim. É, e na metálica, que é por exemplo só ferro, é, sódio, potássio, certo? Quatro. A fórmula NaCl indica uma molécula de cloreto de sódio? Uma molécula não. Ela indica uma substância. É a substância é, cloreto de sódio. Ok? 8. O átomo magnésio isolado, que tem 12 de número atômico, é sua distribuição eletrônica é 1s2. 2s2, 2p6, 3s2 é instável, mas o cátion magnésio, que ele perdeu a terceira camada, ou seja, ele perdeu dois elétrons, cuja informação eletrônica foi essa, é igual a do gás nobre neônio, é estável, não, certo? Por que, que não? Ela não é estável, gente. Ela perdeu dois elétrons. Certo? Então, se ela está com dois elétrons a menos, ela precisa de alguém assim que tipo fique perto dela para é, perder essa carga positiva. Ela vai querer formar uma molécula neutra. Quando se tem cátion ou ânion, a gente não tem estabilidade. Eles estão sempre querendo ficar um perto do outro, tá ok? 16. O que torna tá uma substância iônica estável? É a formação do retículo cristalino que ocorre com liberação de energia pela atração elétrica entre os íons de cargas opostas. Traduzindo isso daqui, é, o que é que torna uma substância iônica estável? Quando eu coloco ela em água e ela forma o íon, certo? E o que é esse retículo cristalino que ele fala aqui? É um cubinho, imagine um cubo mágico, um cubo mágico. cada cubinho colorido é um cloro e um sódio, um cloro e um sódio, um cloro e um sódio. Aqui dali é um retículo e cristalino, aqui dali é a fase sólida dele, certo? Então quando ele está na fase sólida, ele não conduz corrente elétrica justamente por isso, porque as cargas estão presas dentro do cubo, certo? O que, que é que vai deixar ele estável Quando ele entrar em água... Cada cubinho vai para um canto, tá ok? É, então, esse item tá ok. 32. As substâncias iônicas são formadas por quantidade imensa e indeterminada de cátions e ânions que se agrupam segundo um arranjo geométrico definido e são representados por uma fórmula unitária que é a menor proporção entre cátions e ânions cuja carga se anula. Outra tradução disso daqui. Isso daqui é nada mais é do que o retículo cristalino que a gente acabou de falar. O que é que ele quer dizer? Que ele está em cubo. O nosso cubo mágico, a gente vai representar ele como o cubo é, do retículo cristalino do cloreto de sódio, nosso sal de cozinha. O cubozinho é o nosso retículo. Cada arestazinha vai ser, cada quadradinho aliás, vai ser um sódio ou um cloro. Certo? Só que a gente não representa por infinitos sódios, infinitos cloros, não. A gente representa pela menor unidade possível, que no caso é NaCl, a nossa forma mais simples de representar ele. Do que colocar Na, infinito, Cl, infinito. Não, a gente não coloca isso, tá ok? Então, esse também tá certo. Gente, qualquer dúvida, por favor, coloquem aqui embaixo que eu vou tentar responder, tá bom? Próxima questão da gente vai ser desse quadro aqui, tá ok? Analise as propriedades físicas na tabela, que é essa tabela aqui que eu estou representando a vocês, tá bom? Vou colocar aqui, pronto. Segundo os modelos de ligações químicas, A, B, C e D podem ser classificados respectivamente como? Adianto a vocês que no livro... Não tem resposta, certo? Eu que vou falar a vocês o que é que cada substância é. Vamos ver, ó. marcar aqui com o pincel. Ele tá falando de condução de corrente elétrica, tá ok? E o que é que a gente precisa para conduzir corrente elétrica? O pincel tá falhando, então vai o vermelho. O que é que a gente precisa para conduzir corrente elétrica? Ion ou elétrons livres, vamos revisar lá da nossa última aula de revisão que eu dei, é metal, ligação metálica, ele vai conduzir tanto no estado sólido como no estado líquido, ok? No estado físico, certo? Ligação iônica só vai conduzir no líquido, por quê? Porque aí ele vai formar íons, ou então em água, no estado sólido ele não vai conseguir conduzir corrente elétrica, certo? E a covalente, ela não conduz de jeito nenhum, porque ela não tem íons, ela consegue... aqui, aqui de novo aquele nosso cubo, cubo mágico, é cada arestazinha representando, por exemplo, O2. O O2, ele não vai ter, quando, ele, quando a gente colocar ele em água, por exemplo, supondo, ele não vai formar íons. Se ele não vai formar íons e nem tem elétrons livres, não vai conduzir corrente elétrica. Então, vamos lá aqui. Primeiro eu vou decifrar isso daqui para vocês, tá ok? Aqui tem 25 graus Celsius e 1000 graus Celsius. 25 graus Celsius é a temperatura que estipularam para ser a temperatura ambiente. Então, aqui é como se seria, ele normalmente, e aqui é aquecido, muito aquecido. O A, ele é isolante, a temperatura ambiente. E conduz quando ele é liquefeito, porque a meu graça está tudo líquido. Então, se ele é isolante, sólido, e quando ele ficou líquido, ele conduziu, então o A, ele é a nossa substância iônica, certo? O B, ele é um isolante. E aqui não foi detectado nada, esse daqui é que não foi detectado. Então, a gente vai dizer que ele é isolante também. Vamos supor que ele seria um isolante também a mil graus Celsius. Então, ele seria um composto molecular, tá ok? Que é o que tem ligação covalente. O C, ele é condutor nas duas temperaturas. Ou seja, tanto no estado sólido como no líquido, ele vai conduzir corrente elétrica. O que a gente sabe que isso é da ligação metálica, então ele é um metal. O D, ele é isolante nas duas temperaturas. Se ele é isolante nas duas temperaturas, a gente pode supor que ele é um composto molecular, que tem ligações moleculares, tá ok? Alguma dúvida nessa questão, vamos passar para a nossa última questão, tá bom, gente? É, em relação à ligação covalente estabelecida entre a e ou hidrogênio, responde os itens a seguir. São só dois itens. Qual a principal propriedade desse elemento que justifica a ligação covalente? A principal propriedade, na verdade, são duas. É, uma está ligada à outra. Por, eles são muito pequenos, os seus elementos. Por serem muito pequenos eles vão atrair muitos elétrons para eles, eles são muito eletronegativos. Se eles são muito eletronegativos, eles vão querer compartilhar elétrons com eles, ou então roubar dos outros, tá ok? Então essa é a principal característica, alta eletronegatividade ou baixo raio atômico, ok? O que caracteriza esse tipo de ligação? É o compartilhamento de elétrons, já que eles não podem roubar um do outro porque os dois são fortes, é, então, eles vão compartilhar, tá ok? Gente, ó, se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, me contatem nos comentários que eu vou ajudar vocês o máximo que eu puder, tá bom? Cheiro pra vocês, até a próxima!